O último domingo amanheceu com uma enorme surpresa na Fórmula 1 Após uma classificação abaixo da crítica no sábado, a Mercedes se moveu para tentar marcar Max Verstappen. Com um detalhe, o holandês estava punido e, por isso, largava na última colocação, a equipe anglo-alemã resolveu então trocar o motor de de Bottas e jogá-lo de sétimo para 17 sétimo lugar no grid do GP da Rússia. Se parecia absurdo na hora se movimentar para algo assim, uma vez que Lewis Hamilton largava em quarto e Bottas em sétimo, ficou ainda mais estranho quando Verstappen ultrapassou Bottas ainda nas primeiras voltas, sem qualquer dificuldade, e seguiu em frente. No fim das contas, Hamilton e a Mercedes venceram a corrida, mas Verstappen conseguiu comemorar bastante ao sair do vigésimo lugar e, também com um golpe de sorte da chuva no fim, terminou em segundo. Apenas três dias depois da corrida, então, a Red Bull postou uma foto do carro número 33 a caça da Mercedes em sorte, com a legenda Valtteri é Max claro, uma analogia com os avisos que as equipes costumam dar a seus pilotos quando recebem a aproximação dos companheiros de equipe e devem deixá-los passar. A provocação é clara e aumenta a rivalidade entre Red Bull e Mercedes, sobretudo pelas cutucadas afiadas do pessoal do time de Milton Keynes. A cada revés da Mercedes na luta pelo título da temporada 2021 da Fórmula 1, a transmissão oficial da categoria busca imagens de Toto Wolff, que costumeiramente aparece com a expressão de frustração quando Max Verstappen vence com a Red Bull. A equipe taurina já triunfou em oito oportunidades no campeonato, sete com o holandês e uma com Sérgio Pérez enquanto a Mercedes subiu ao topo do pódio cinco vezes, todas com Lewis Hamilton. Christian Horner, chefe da Red Bull, não escondeu a satisfação de ver o time na luta pelo título contra a rival, que domina a Fórmula 1 desde 2014. E não perdeu a chance de cutucar Wolf, com quem vem trocando farpas desde o começo do ano. Estou adorando a disputa. E quanto mais Toto fica nervoso, mais divertido fica. O chefe da Red Bull ressaltou a grande chance que uma equipe tem de bater a Mercedes, algo que jamais aconteceu na era híbrida de motores, que vigora desde 2014 na Fórmula 1 Um ano antes, Toto Wolff deixou a Williams e foi contratado para ser diretor executivo e também chefe da Mercedes, posto que ocupa até hoje. Desde então, a escuderia sediada em Brackley estabeleceu uma dinastia com a conquista de nada menos que 14 títulos, sendo 7 do Mundial de Construtores e outros 7 do Mundial de Pilotos, 6 com Lewis Hamilton e 1 com Nico Rosberg. É a primeira vez que a Mercedes e a primeira vez na história de Toto Wolff que eles estão numa situação em que estão sendo desafiados. A situação é que ele entrou para a equipe e os pilotos já estavam contratados, o motor já estava no lugar. Ele fez um ótimo trabalho para manter a equipe vencendo, mas ele não teve nenhuma disputa. E essa é a primeira vez que há uma verdadeira disputa, uma verdadeira competição. Christian salientou também as diferenças entre ele e o rival na forma de atuar na liderança das duas protagonistas na luta pelo título de 2021. Há respeito entre as equipes, só que atuamos de maneiras diferentes. Quero muito estar na linha de frente, sentado no pitwall com os estrategistas e com os engenheiros, enquanto o Toto Wolff está lá na garagem, ao lado do assessor de imprensa. São funções diferentes, papéis diferentes, visões diferentes, mas a competição é acirrada, e esse é o ponto-chave deste campeonato. Ciente de que os próximos dois meses vão definir a história da temporada e sabedor também da grande chance que a Red Bull tem para voltar a conquistar um título, algo que não acontece desde 2013, Horner deixou claro. A taça é um objetivo plausível, desde que os taurinos sejam perfeitos. As próximas 12 semanas vão determinar se vamos conquistar o título ou não.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 E você, para quem está torcendo no Mundial 2021 da Fórmula 1? Mercedes ou Red Bull? Hamilton ou Verstappen? Deixe nos comentários deste vídeo. Até a próxima!